Olá, muito bom dia para você. Hoje é terça-feira, 9 de outubro e o nosso Balanço Geral amanhã está apenas começando. Já olhando a janela, é, o céu está nublado, né? chove em alguns pontos da cidade, temperatura de momento 23 graus. A gente pode mostrar imagens ao vivo do helicóptero da Record TV que está chovendo na zona oeste do Rio de Janeiro. Vá sair de casa? Fica o nosso alerta aqui. Cuidado com o trânsito, andando sempre devagar, aquela cautela. Leva o guarda-chuva, um casaquinho também, que hoje o dia promete ficar assim. Mas durante o balanço de Era, amanhã, eu passo toda a previsão completa para você. Agora, 6 horas e 30 minutos, notícia da noite. Um policial militar foi morto a tiros em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio. Mais um, né? O soldado Jefferson Franklin dos Santos, de 29 anos de idade, foi surpreendido pelos criminosos que dispararam contra ele. E de acordo com a PM, os bandidos teriam, mais uma vez também, identificado a vítima como policial militar. Eles roubaram a arma do soldado antes de escapar e o caso está sendo investigado agora pela Delegacia de Homicídios. Aí as imagens não só do soldado, do soldado, como também o local onde aconteceu esse crime. Durante o Balanço Geral, amanhã, a gente vai falar mais sobre esse assunto. E a polícia apreendeu armas e munição na comunidade do Rola, na Zona Oeste do Rio. Isso depois do dia inteiro de intensos confrontos entre traficantes e milicianos. Nós mostramos né com exclusividade, primeira mão aqui no Balanço Geral, amanhã, ontem o que aconteceu né durante aquela troca de tiros. No início, a gente chegou a pensar que se tratavam de policiais e militares, mas não, era uma guerra entre milícia e traficantes. Eu vou falar ao vivo com a Michelle Rosa, que tem o balanço do que aconteceu ontem por lá. Bom dia para você, Michelle. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos. Bom, por enquanto não há registro né, de tiroteios, mas isso não significa que a situação está tranquila, porque a gente sabe que a qualquer momento pode estourar. Mas até o fim da tarde de ontem, o balanço da polícia era o seguinte: 16 pessoas presas, 10 fuzis apreendidos, além de munições e também três pistolas foram encontradas com quatro granadas, Lívia. É, você vê as imagens aí, inclusive, né, das apreensões que aconteceram. E agora a gente vai mostrar as imagens das câmeras de Sete Rio, direto da Cesário de Melo. lembra? Ontem, quando nós mostramos, existia um bloqueio aí nessa avenida, existia uma viatura da Polícia Militar, bloqueando ali o acesso da Cesário de Mello, a principal via realmente de ligação ali de Santa Cruz. BRT ontem não estava funcionando, a gente está confirmando a informação como está o funcionamento hoje, mas pelo menos os ônibus, né, os demais ônibus estão circulando aí na região. Foi uma noite mais tranquila, mas um dia daqueles, já já a gente traz todos os detalhes, a nossa equipe de reportagem também vai entrar ao vivo, direto de Santa Cruz, repercutindo também a posição dos moradores diante do que está acontecendo lá naquela região. E pelo menos para o servidor público do estado, bem notícia boa, o governo promete antecipar o pagamento do salário de setembro, atenção, porque o salário deve cair na conta nesta quinta-feira, dia 11, antes do feriado, ó oh, que coisa boa, hein? Isso deve acontecer para todos os 450 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas do Estado. E de acordo com o governo, a essa anteci antecipação né, só foi possível graças ao aumento da arrecadação. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes também para você. Isso sim é uma notícia boa. Cadê as imagens do helicóptero da Record TV? Para eu provar para você mais uma vez que chove em diversos pontos do Rio de Janeiro. A gente está recebendo notícia também do no Complexo do Alemão. Vamos para o rápido intervalo e na volta... Volta todos os detalhes para você. Hoje, 10 e meia da noite. A Fazenda.